Você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus, animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais, cantem. De todo o coração, hinos e salmos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus.